Mas assim, será que a gente tá vivendo de verdade ou a gente só tá deixando os dias passar? meus cook monsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seige e vocês, bom, já sabem onde vocês estão. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que tá bem latente na verdade na minha vida. São questionamentos, né? Eu até pareço uma pessoa profunda de vez em quando. Mas assim, será que a gente tá vivendo de verdade? Ou a gente só tá deixando os dias passar? Será que a gente tá apreciando as coisas boas que estão acontecendo nas nossas vidas? Ou a gente literalmente só tá deixando as horas passarem freneticamente, dormindo e acordando? Comendo e indo dormir de novo. Enfim, eu tava pensando assim esses dias sobre todas as coisas que acontecem na minha vida e sobre tudo que, sabe, tem passado. E às vezes eu percebo que parece que eu só tô fazendo isso, que eu só tô dormindo e acordando e que eu tô deixando de aproveitar muitas coisas que o universo, que as pessoas ao meu redor estão, entendeu? Me dando. E às vezes porque eu acordei um pouco mal humorado ou porque alguma coisa não saiu do jeito que eu queria, eu deixei de agradecer ou eu deixei de sorrir pra uma pessoa que só quer meu bem. Então eu não sei se isso só comigo, mas eu acho que isso é com todo mundo. Às vezes a gente não acorda bem, às vezes a gente deixa o dia passar e esquece que a gente pode ser feliz, mudar a polaridade da energia daquilo que tá acontecendo, sabe? E tornar aquele caminhão de areia pesado que tá nas nossas costas em simplesmente tipo um céu, sabe? Sem neblinas e com sol. Então é um pensamento, na verdade. Será que a gente tá deixando os nossos dias passarem? Será que a gente tá sendo a gente de verdade? Será que a gente não tá deixando de agradecer as pessoas que estão ao nosso redor pelas coisas que têm acontecido? Enfim, é um questionamento. Será que que a gente está sendo feliz de verdade? Será que a gente tá conseguindo expressar tudo que nós somos? Ou a gente só tá deixando as horas passarem? O que, que vocês acham? Vocês estão deixando a hora de vocês passar? Ou vocês estão conseguindo aproveitar cada minutinho do dia de vocês? Com as pessoas que gostam de vocês e com as pessoas que fazem bem pra vocês. É isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando desses momentos próximos de mim. É uma coisa que eu não costumo fazer. Estou fazendo agora e eu acho que isso está sendo legal pra mim. Eu acho que eu tô conseguindo, sei lá, expressar um pouco mais de quem eu sou. E eu espero Espero que vocês estejam gostando de conhecer esse, esse Otávio. Tem, sei lá, tantos questionamentos na vida. É isso aí, até a próxima. Falou!